E tô de volta na área, pessoal. Vamos dar uma olhada, então, no Bitcoin, porque hoje a gente tem um dia extremamente importante. Então, antes de começar, não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, extremamente importante. Também se inscreva e ative as notificações e participem também do grupo do Telegram. Todos os links aqui abaixo na descrição. Galera, acabei de chegar em casa, fazer um update rápido para vocês aí e pretendo voltar aqui pro canal ao vivo, lá pelas 3 da tarde aí, tá? A gente vai ter, então, a decisão... Da, da taxa de juros né, do Banco Central Americano, que a previsão é 80% de chance essa, essa taxa ficar em 75 né, uh, basis points, né, e tem chance sim de subir para 100 basis point que, obviamente, que o mercado, na minha opinião, não está precificando isso. Tá? O mercado está precificando aí, na minha opinião, 75 basis point Se sair 50, o mercado pode comemorar aí sim e dar uma subida, tá galera? Eu estou cogitando, então, estou apostando que o mercado vai, uh, vai ir para 75, né, que é o que está precificando nesse momento. E, então vou acompanhar junto o que o João Paulo vai falar, tá? Vou fazer a transmissão provavelmente a retransmitir o que o Igor vai estar tá traduzindo aí pra gente. Vou acompanhar aqui os gráficos junto com vocês. Participem aí também da transmissão. Vou avisar no grupo Telegram, tá? Vão lá no grupo, no grupo e no canal de alertas, que vou alertando vocês sobre tudo isso, tá, galera? Então, em relação ao Bitcoin, galera, vamos ver o que está acontecendo aqui agora, o que, que é importante. São duas zonas que eu estou de olho aqui agora. Tá? Tanto a zona dos 19.300 que eu comentei para vocês, tá? Que é uma região que eu considero extremamente importante. Que é o fechamento semanal aqui, porque eu não gostaria de ver a semana do Bitcoin fechando abaixo disso, né? E também essa zona aqui, 19.600, é 19 mil 19 que a gente também tem, também tem fechamentos semanais aqui nessa região, tá? Galera? A gente pode ver que o Bitcoin ele vai ali, tenta uh, testar essa região de novo e não consegue ficar acima, né? Então, tá tendo resistência nessa zona aqui, 19.300, de novo batendo nos 19.300, que teve rejeição aqui agora, né? A gente teve liquidação de shorts, né? agora nesse momento aqui, agora pouco estava tava acompanhando isso. Tá, e essas zonas eram 9.500, tá, galera? O que aconteceu aqui, tá, nesse, nesses dias aí que eu praticamente fiquei de fora aqui no mercado? Eu botei ordens de venda nessas zonas que eu comentei pra vocês desse vídeo aqui que eu fiz aqui, ó, foi, no, foi no sábado ou domingo, foi sábado, eu acho, né? Fiz esse vídeo aqui na praia. Bitcoin Surf, dos 20.500 dólares e Bitcoin não surfou, né, para pegar essas minhas ordens dos 20.500, infelizmente, tá? Eu estava com ordens posicionadas aqui olhando os indicadores da High Block aqui, ó, do, da Bitmex, né, Os pools de liquidação da Bitmex. Eu tenho treinamento gratuito sobre, sobre isso aqui aqui no meu site, tá? Andrefault.com. Barra treinamentos, você tem aqui, pode ler um treinamento sobre essa, essa, esses indicadores aqui. Então, eu estava posicionando aqui, pessoal, né? tô com essas ordens posicionadas ainda, tá? A partir dos 20.500 aqui até a região dos 21 dólares com ordens de short, né? Para poder fazer um, um hedge aí nessas compras que eu estou fazendo. Quanto mais o Bitcoin vai caindo, mais eu vou comprando, tá, galera? Eu não estou esperando aí região dos 12 mil dólares, 14 mil dólares para comprar não, tá? tô posicionando aí, comprando aqui. Eu acho que a gente está num bom preço aí olhando aí o longo prazo para o Bitcoin, tá? e estou tentando realizar esses shorts aqui nessas regiões, aqui agora, aí, dos, dos, dos um, 18.200 até a região dos, dos 17.800, tá galera? Na verdade, eu realizei já bastante desses shorts aqui agora, até, até agora, nesse momento, tá? Eu estou aqui praticamente com... Tenho aberto aqui 400, 500 dólares aqui praticamente de PNL, aqui aberto ainda de shorts aqui na Prime SBT. Aliás, pessoal, quem quiser aproveitar, aproveitar a promoção da Prime SBT, tem o um link aqui abaixo, no, do na, no comentário fixado, e na descrição, tá? Você leva alguns segundos pra você criar essa conta. Você pode, então, aproveitar essa promoção que dá até 7 mil dólares de bônus aí de margem adicional para você operar no PrimeSBT, tá bom? Qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo. O meu site também tá explicando ali como funcionam esses bônus, tá? Pode mandar mensagem pra mim que eu tô respondendo todo mundo aí. Então, galera, tô buscando fechar esses shorts aqui, tá? Acho que tá difícil a gente ficar também com... Querendo esperar grandes coisas do Bitcoin. Obviamente, uh, eu... O mercado aí é todo macro, tá? É extremamente bearish, né? Mas eu não tenho muita coragem de ficar assim com shorts, né? Mirabolantes aqui para Bitcoin. O que eu tô fazendo aqui, assim, é tentando comprar o máximo que eu posso aqui nessa região com responsabilidade, né? E fazendo short para poder aqui ter um headzinho aí, tá? Basicamente. Ou se você shortar também o um Bitcoin inverso, praticamente a mesma coisa aí, né? Então, galera. É, vamos lá, vamos ver aqui. Então, essas ordens continuam abertas aqui na, na BitMEX, tá? Continuam essas ordens aqui abertas nesse momento. Meu stop vai estar acima da região dos, dos 21.600, se não me engano, tá? Dessas, dessas ordens que eu estou tentando abrir aqui agora. Tá? E estou tentando realizar aqui nessas regiões aqui abaixo, tá, galera? Então, aliás, eu botei um vídeo aqui, se não me engano, uh, foi no, na sexta aqui, ó. Bitcoin por um fio, eu coloquei ali as minhas ordens, onde é que eu estou postando as minhas ordens de compra para o Bitcoin, tá? então tem ordens lá até a região dos 11.800, botei ordem de compra, então nesse vídeo aqui eu mostrei por onde eu botei essas ordens de compra, dá uma olhadinha também nesse vídeo aqui, acho que está bacana, tá? e galera, vamos olhar aqui então os, os hitmaps de liquidações aqui da, da, da Binance, acho que é importante vocês ficarem de olho, não só o da, da BitMEX aqui, mas da Binance é importante. Tá, 12 horas aqui mostra que a gente tem aqui bastante liquidez nessa região dos 9, 600, tá? Mas eu tô de olho aqui mais o diário, galera. O diário continua mostrando aqui 20.500, bastante. Né? Uh, aqui bastante pool de liquidação nessa zona aqui dos 20.500. Esse é o motivo que eu tava posicionando aqui com esses shorts nessas regiões, tá? Até a região dos 21 mil dólares, né? Uh, então mostra para mim aqui nos 7 dias essa região que, que, que, o, que o preço do teria, Bitcoin teria interesse de buscar. É, mas ele não conseguiu fazer essa, essa subida ali no final de semana. Tá? Então, galera, aqui ó. E essa, aqui no curto prazo, os 8 mil dólares. Está interessantíssimo aqui os 8 mil dólares tá? também para poder, uh, no caso, realizar, realizar shorts também, fazer compras tá, para o Bitcoin. Uh, eu, que nem falei para vocês, não estou esperando o Bitcoin buscar lá a região dos, dos, uh, dos 12 mil dólares para comprar. Estou comprando a medida que o preço vai caindo. Tá? E também aqui a região dos 16 mil dólares, duzentos inclusive. É, tem regiões do CPR mensal que eu comentei para vocês, tá tá tudo explicado naquele vídeo que eu fiz no, na sexta-feira, tá galera? Então, CPR, uh, zonas aqui que eu estou interessado em acumular Bitcoin, já estou com ordens posicionadas ali, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui. Uh, também tem aqui o, deixa eu ver se é o, sete, o, é o um mês aqui também, pessoal, tá? Esse aqui é o mês, é, esse aqui é o mês que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, essa zona aqui, 18 mil dólares. Tem uh, hitmap aqui de ligações, também a região dos 16.200, depois só lá nos 23.800, que eu nem estou cogitando aqui agora, tá galera? Para mim, se o Bitcoin passar aqui agora, ó, se a gente passar dos, dessa, dessa zona dos 21.600, vamos aqui, mudar o tempo gráfico de 4 de, de horas. Se a gente passar aqui dessa zona de Fibonacci aqui de 21.600, acho que a coisa fica bem interessante, já fica né, perigoso aqui. Ó. Então a, re, a região dos 21.000 é o é o 618 aqui também, tá? Bitcoin poderia vir testar. Eu acho, na real, até bem difícil, tá? porque a coisa está bem dramática aqui. e, a... e... Inclusive, tem coisas saindo da, da Rússia agora, né? parece que o Putin está querendo aprontar mais coisas. O pessoal do grupo Telegram está comentando tudo sobre isso aí, tá, galera. É bem interessante porque eu vou lá até, inclusive, no grupo para me informar sobre essas notícias. O pessoal está sempre compartilhando coisas, ideias ali. Então, essa zona aqui dos 21 mil dólares... É uma zona aqui de 68. E se o Bitcoin conseguir ficar acima dos 21 mil, em dos 21 mil dólares aqui, acho que a coisa fica interessante, tá? Então, tô botando aqui, posicionando ordens aqui uh, de stop nessa zona aqui dos 21.600. E, e esse aqui são, é o trade, tá, galera? Acho que fora isso, eu não tenho muito coragem de ficar shortando nessas zonas aqui, tá? Eu realmente vou esperar o Bitcoin buscar aqui essa região de 50% de Fibonacci se ele pegar, tá? Se não pegar, eu vou ficar fora e vou estar tá realizando esses shorts aí, que tá? Praticamente realizei quase tudo aqui nesse momento, tá bom? Um, cara, o que mais a gente tem aqui agora? Né, que a gente tem que ficar atento, né? O DXY aqui não para de subir, tá? Tá subindo muito forte, mas com divergências aqui no semanal, é importante vocês ficarem cientes disso, tá? A gente faz tá fazendo divergência aqui forte no semanal, ó. Vou deixar essa linha aqui um pouquinho mais grossa para a gente poder ver. Então aqui, ó, no semanal, bastante divergência aqui formando, né? A gente está fazendo aqui topos ascendentes aqui, né? Price Action aqui com divergências fortes aqui no semanal do DXY, do, do tá galera? Então isso mostra aqui que uh, isso está acontecendo também, para esses pequenos acontecendo, acontecendo a mesma coisa, tá galera? Isso que está me deixando impressionado, tá impressionado e parece que o dólar está a caminho de testar essa, essa linha aqui dessa, desse canal, tá? Eu desenhei esse canal há bastante tempo, vim falar para vocês. À medida que, que, que, que o DXY chegar muito próximo aqui, quanto mais próximo aqui dessa região eu vou estar tá interessado aí a uh, no caso a me expor mais aí com, com o Bitcoin tá galera acho que na minha opinião aqui né estou por esse canal aqui nessa região já vai estar bem interessante a gente estar tá muito próximo aí do, do fundo aí é, para os mercados né vamos ver o que vai acontecer a o, a aqui galera a gente pode ver também divergências interessantes acontecendo aqui tá tô acompanhando aqui quatro horas também o diário aqui no diário também está por poder tá formando aqui a, também divergência aqui ó, a gente tá vendo Fundos descendentes aqui para SP500, enquanto fazendo fundos ascendentes aqui no RSI, tá? Isso aqui é interessante de acompanhar. É, os indicadores para mim aqui, pessoal, tá, estão extremamente interessantes, só que a gente tem a questão toda aí: né? macro, inflação, aumento de taxa de juros. Se um, o Banco Central Americano aumentar isso aí em 100 basis points, a gente vai ter um dump hoje o mercado, sem dúvidas nenhuma, tá? Mas vamos ver como vai ser a fala do João Paulo, se ele começar a pegar bem pesado a coisa. Vai uh, ficar difícil aqui, tá? Vai ser bem interessante acompanhar hoje, mas a minha recomendação para vocês, galera, é de repente, hoje é um dia, de ficar mais observando, não ficar operando aí, tá? Vai ter bastante volatilidade durante essas falas aí do, do, que a gente vem acompanhando, tá? Então, é um momento mais de observar, na minha opinião. E se o preço começar a subir muito aí durante essa fala, na minha opinião, aí com liquidação de shorts, a gente pode até avaliar de começar a realizar essas vendas aí, tá? Porque geralmente é o que acontece, tá? Se começar a cair liquidando longs, a gente pode ter uma surpresa para o Bitcoin. É, então, a gente tem que ter um pouquinho dessa... dessa entender que é conta intuitiva um pouquinho em mercado. Infelizmente, até comentei no final de semana, as pessoas acabam shortando quando o preço está caindo. Eu não gosto de fazer isso, né, pessoal. Eu, eu gosto de ver o preço subindo, liquidação de shorts, aí né, buscando esses expulso de liquidação para eu poder entrar em operação de short. Tá? Infelizmente, né, como falo, as maiores pessoas acabam fazendo exatamente o contrário e por isso que elas perdem dinheiro. Tá? Isso que eu gosto de mostrar aqui no canal também. Beleza, galera? Estarei aqui, então... Às 3 horas da tarde, acompanhando com vocês aqui o... Uh, aqui com vocês. tá só falando para os indicadores de sentimento aqui rapidamente. Hoje estão melhorando, né? A gente está vendo o long, long short rate aqui caindo com o open interest subindo, né? Um bom sinal. Mas tivemos, tivemos aqui já liquidações aqui também de... De, de shorts nesse momento, né? Uh, mas enfim, pessoal. Não estou muito baseando aqui agora nisso aqui. Vai ter que realmente esperar a, a fala do João Paul e ver para onde a gente vai aí direcionar as coisas, tá galera? Não estou esperando grandes coisas aí não, é, coisas boas na verdade não estou esperando e, mas vamos ver, tudo pode acontecer o John Powell pode surpreender, mas enfim estarei junto com vocês aqui às 3 horas acompanhando o mercado, beleza galera? Então é isso aí deixa aqui o like para apoiar volto aí pelas 3 da tarde, aviso vocês pelo Telegram a gente se vê então muito em breve, um abraço